e com quem tenho dívidas pendentes. Por esse instante e todo o tempo. Por tudo que não me agrada nesse tempo presente. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu libero todos aqueles que eu acredito está recebendo dores e maus tratos porque simplesmente me devolvem o que eu fiz a eles antes ou em minhas vidas passadas por isso eu sinto muito me perdoe eu te amo eu sou grata Ainda que me seja difícil perdoar alguém Sou eu que peço perdão a esse alguém agora, por esse instante e todo o tempo, por tudo que não me agrada em minha vida presente. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Pelas difíceis relações das quais eu trago somente lembranças ruins. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato por tudo que não me agrada na minha vida presente e na minha vida passada, no meu trabalho e que está ao meu redor, divindade, limpa em mim o que está contribuindo com minha escassez. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, se meu corpo físico experimenta ansiedade, culpa, preocupação, medo, tristeza, dor, eu pronuncio, penso, minhas memórias, eu te amo.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 reconheço as minhas memórias aqui nesse momento eu sinto muito por favor me perdoe eu te amo sou grato minha contribuição para a cura da terra amada mãe terra que é quem eu sou se eu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 Transmute essas energias indesejáveis em pura paz. E assim é. Para concluir, digo que essa oração é a minha porta. Minha contribuição para a sua saúde emocional, que é a mesma minha. Então esteja bem, querida alma. E na medida em que você vai se curando, eu te digo que eu sinto pelas memórias de dor e compartilho com você. Te peço perdão para unir o meu caminho ao seu para essa cura. E te agradeço por estar aqui para mim e te amo por ser quem você é.